E hey, aí, Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui num hotel super legal, 5 estrelas do Roblox, que se chama Bloxton Hotel, e hoje a gente vai passar o dia aqui, gente, vocês vão adorar! É muito legal! Sério, é muito top! Tipo, eles têm aqui é, uns quartos, eles têm várias. Tipo, ai como é que fala, gente? Gente, esqueci, tipo, vários, várias brincadeiras assim pra fazer, tipo, é, ginástica, spa, essas atividades assim, gente. Mas antes da gente começar aqui a explorar esse hotel super, hiper, mega top, já deixe seu trabalho lá e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, gente, porque só falta um inscrito pra gente bater a meta de 50 inscritos. Então, gente, bora lá! É, já peguei aqui minha maleta, tô muito ansiosa pra me... Eita, <risos> pra me mudar aqui pra esse hotel Olha isso, gente E o link desse hotel vai estar tá na descrição, porque é muito top, eu sei que vocês vão amar E tem uma menina escalando aqui, vamos tentar escalar rapidinho, gente Tô tão ansiosa que vamos tentar até escalar aqui É, dá pra escalar um pouquinho, gente Eita, meu Deus, eu pensei que eu ia conseguir, mas não deu Olha aqui que estiloso, gente Vou fazer aqui um tour pra vocês. Agora é a hora do lanche, gente. Mas, primeiro a gente vai fazer aqui, né, nossa, nossa reserva. Vamos ver. Uau, gente, que chique. Vamos ver aqui, gente. É aqui. Vou tirar minha maleta pra eu poder fazer. Welcome. Uh, to use the self-check-in, simply walk up to the monitor. Ok, gente, a gente tem que fazer a reserva aqui pro, uh, no monitor. E, ah, é aqui. Só encostar. Uh, quarto, suíte, coberturas. Uh, gente, eu acho que não tinha isso aqui. Só tinha quartos. Opa, gente. Então eu vou pegar um mais, mais chique aqui porque atualizou. Gente, a gente tá perdendo a piscina. Depois a gente vai. Uh, vamos na cobertura, gente. 506. Vamos pegar esse aqui. Ah, gente. É com Robux, por isso. Acho que já tinha sim, gente. Não, então não. Eu não, não quero comprar, então vamos no quarto mesmo. É, então vamos lá, teleportar para o quarto. Isso aqui. É, gente, infelizmente eu tava achando, né? Mas, infelizmente. Olha que legal, refrescos aqui ao entrar. Deixa eu fechar aqui. É, como é que fecha? Acho que tem como fechar, gente. Eu acho. Calma. Ah, não, não, não, calma. Só eu que posso entrar, tá? Vamos abrir aqui as cortinas. Opa, pera. Aí, abri. Uh, luz banheiro, tá. Olha, gente, atualizou aqui a... A, a TV. Deixa eu ver o que tá escrito. Piscina. Nossa, gente, é sobre o hotel. Olha que chique. Não tinha isso. Só tinha como assistir filme e tal. É, então, ah, tem... Bar. E aqui, gente, essa vista perfeita. Uhul! O hotel 5 estrelas Blockstone Hotel. Olha aqui, gente, que chique! Vem até a, a três maçãzinhas aqui, uh, a luz do banheiro tá acesa. Não, vamos acender aqui só pra mostrar. Aqui, gente, uh, vou acender tudo já ó, pra ficar bem bonito, bem aceso, mas depois apago, porque não pode gastar. Gente, é muito legal quando a gente vai aqui no banheiro, porque fica amarelo, parece que você fez xixi. É muito engraçado, gente. Tá, aí aqui tem... Nossa, gente, olha que chique. Calma aí, que tá ligado, não pode deixar não. Aí, desliguei, deixa eu fechar aqui também. Fechei. Tá, gente, é muito tipo vida real, dá até pra enxugar a mão. Ai, gente, vamos, vamos, vamos, que a gente tá perdendo tudo aqui. Jantar, gente, bora pro jantar. Pera aí que eu vou apagar tudo aqui. Vou fechar a cortina. Eu acho que precisa fechar, porque senão fica muita claridade quando eu vou entrar. Bom, gente, então bora lá. Eu não vou. <risos> gente, olha o que aconteceu. Socorro, tá. Eu não vou colocar roupão, porque pra jantar não precisa, né? Vamos com essa roupa aqui mesmo do canal. Vamos aqui no elevador. Cadê? Acho que é ali, gente. Logo ali. A gente tem que ir lá pra é, baixo no lobby. E, gente, infelizmente agora, ó, tá chuvoso, que pena. Mas, é, vamos nos aventurar. Tempo livre. Ah, gente, agora é tempo livre. Dá pra fazer o que a gente quiser. Então, vamos aproveitar, vamos jantar aqui. Uh, deixa eu ver o que eu posso jantar. Deixa eu ver, gente. Olha, tem um monte de gente. Olha aqui, gente, o que eu posso jantar. Ahn... Um... Eu vou pegar uma salada, e não só uma salada, né gente, porque isso não é refeição. E vou pegar esse pratinho aqui que tem, que tem carne, tem ovo, gente, muito bom. Agora eu vou pegar aqui uma taça, e vou colocar, deixa eu ver qual, suco de morango que é o meu favorito, gente. Minha fruta favorita é morango. Então vamos comer, gente, vamos comer aqui primeiro a minha salada. Oi, amiguinha, posso comer com você, hein? Ela tá comendo sanduíche, gente. Hum. Ai, ah, é com ovos, depois eu pego no café da manhã, talvez. Ai, ah, gente, agora tá calor, ó. Aê, mudou de tempo, hein? A gente pode aproveitar mais agora. É, já não sei se, tipo, vai dar pra gente fazer tudo em um vídeo só, gente. Dá pra ser separado, talvez, em duas partes. Porque, gente, esse até aqui, nossa, é muito top, Vamos comer esse aqui agora. Hum, ai, gente, é muito engraçadinho, olha. Que fofo. Acampamento, bora, gente. Vou me teletransportar agora, já. Calma, deixa eu beber aqui rapidinho. Ó, oh, gente, que top. É impressão, a minha gente fica mais rápido. Não, gente, não sei. Deixa eu ver aqui, vamos ver os equipamentos para comprar. Baratinho, gente. Travesseiro. Acho que eu vou comprar... Acho que marshmallow não, mas... Eu acho que eu vou comprar saco de dormir É, gente, calma Não, calma, deixa eu ver aqui rapidinho o que que tem antes Deixa eu ver se tem que comprar Ah, não, gente, aqui, ó, já tem... Deixa eu ver ah, acho que é de outra pessoa É, então tem que comprar, gente Então eu acho que eu vou comprar só uma coisinha pra não gastar muito Eu vou comprar saco de dormir Pronto, gente, agora eu tô com um pouco de dinheiro, né? Oito Mas é assim mesmo nesse hotel Gente, eu vou ficar nessa aqui. Olha que bonitinha. Vamos aqui colocar... Cadê? Tem que selecionar o lugar. Vamos ver. Como é que é, gente? Calma aí, que eu tô perdida. Ai, não! <risos> Coloquei no lugar, er no lugar errado. Igual a Aqui, gente, acho que já tá bom. Tá de lado, mas... Mas dá. Igual do outro... Da outra pessoa lá que tava. E o acampamento, gente, vai... É, desde a nove... Horas é, da noite para meio-dia. Calma, gente. Ah, não, gente. Até meia-noite. Que susto, meu Deus. Até meia-noite, tá. Então vamos sentar. Eita, dá para sentar? Ah, dá. Tá, gente. Ah, é. Daqui, aqui é o marshmallow, gente. Entendi. Mas assim, será que eu compro? É porque tem uma coisinha que eu tô querendo comprar. Não sei se vai dar já pra comprar. Porque eu já esqueci faz um tempo. É, dá pra comprar. A gente vai comprar muito barato, viu? E muito obrigada esse hotel. Porque. Vou te falar, é muito barato, gente. Ué, cadê? Gente. Só porque eu. Calma, deixa eu ver se tá aqui. Inventário. Não, gente. Eu comprei. Eu comprei, ó. Tô com seis. Eu tava com oito. Vixe, eu vou ter que comprar de novo. E, gente, não foi. <risos> a ah, gente, não ligo se eu gastei. Tudo bem, né? Agora já foi. Agora é tempo da cama, tá? Então vamos dormir aqui no acampamento, já que a gente tá... Aproveitando que a gente tá aqui, né? Vamos já dormir aqui. A minha é essa. A gente já tinha até esquecido. Nossa, gente, é muito legal. Vai até seis da manhã. Então quando for 6 da manhã Eu volto com vocês Tara, tata, tata, Esperando chegar 6 horas da manhã E não quer chegar Então eu vou comer aqui meu prato De hum, Carne com ovo, Enquanto eu vou esperando né? Fazer o quê? Ai meu Deus Então vamos esperar mais e mais Tá quase lá Ai que raiva Vai chegar logo Ai, tá bom Gente, olha o que eu achei aqui Tá chovendo Que pena, gente Espero muito que melhore isso Pra gente poder aproveitar mais, né Mas vamos esperar aqui Tá quase, gente Bom, gente, nem vi aqui que voltou, né Mas agora é o café da manhã Então bora lá, gente Aproveitando aqui, ó Já mostrando um pouco da piscina Gente, é muito linda Eita, já passou o café da manhã Então, no tempo livre, gente Sabe o que eu vou fazer? Tomar café da manhã, né? Já que não deu tempo E como eu vi ontem é, Ontem eu tô falando do, do dia de ontem do hotel Entendeu? entende a piada? É, eu vi a menina, né? Comendo lá ovos Com sanduíche, então Isso pra mim é muito bom no café da manhã Então aqui no café da manhã Eu vou pegar um suco de laranja, vou re revisar um pouco Pronto, gente, é sempre bom revisar. Então, vamos, vamos numa mesa diferente pra conhecer mais aqui. Ah, isso aqui, gente, é pra falar no chat, mas eu acho que não funciona. Depois eu vou testar e eu vou ver se funciona pra vocês verem como é que é. Bom, gente, mas eu tô aqui comendo, ó. Tá quase no horário, que é 9 horas, que é o do tempo livre. A gente, pode, a gente pode aproveitar aqui um pouco. E vamos ver, acho que a próxima atividade é spa. Não sei. Então, se for spa, gente, eu acho que eu vou colocar roupão. Aí eu vou subir lá pro meu andar. Gente, então... É... Ai, calma aí que esse prato aqui tem que jogar fora, pra não ficar no, inver... no inventário. Calma aí. Ai, já tirou todos. Calma. Esse aqui também, né? Ou não? Que, que, por que que não dá? Calma. Ué, por que que não dá, gente? É, não consigo saber, mas eu acho que esse aqui não dá. Talvez porque eu ainda não... Ah, ginásio, gente. Tá bom. Não precisa de roupão. Eu vou colocar esta roupa aqui. Olha que chique. Eita, calma. Tem que chegar perto mais dessa. Tchera, gente. Então, bora fazer um exercício. Eu gosto muito de esteira, gente. É muito bom a esteira. Eita, calma. Vou ajeitar aqui. Tá muito... Eita, meu Deus, gente. Eu tô bugando. Calma. Eu vou abaixar um pouco. Tipo 12. Deixa eu ver. Não, ainda tá muito, calma. 10, Dez. Dez, gente. 10, tá bom, ó. Tá, tá, tá, tá. Eu tô andando, tô correndo. Uhul! Bom, gente, tá bom. Então vamos pra próxima aqui. Vamos pra essa aqui, vamos ver. Olha que legal, gente. Ah, é pra fazer exercícios pras pernas. Muito bom esse exercício aqui. E tem né, também aqui dos pesos. É muito fofo, gente. É real... totalmente realista, gente. Nossa. Perfeito esse jogo. Parabéns, criador. E tem... Ai, gente, que fofinho. O problema é que o Roblox, ele deixa assim, ficar encostando aqui. parece isso já não parece verdadeiro, gente. Porque se a gente bater aqui, a gente se machuca. E tá quase acabando aqui o horário. Então, vamos forçar e... Pronto, gente. Então, já vou tirar aqui, que já acabou. Agora a praia, gente. Eu acho que isso aqui é novo. Ah, não, gente. Não é novo, não, mas... É, eu acho que não tinha essa atividade pra fazer, deixa eu ver. Tem dinheiro, Ih, gente. Eu acho que não, eu acho, mas eu acho que eu tinha comprado. Você pode aluguel. Eu posso. Tá bom, gente. Ó, eu tenho 15 jet ski. Uau, gente, deixa eu ver se dá pra comprar. E aí, gente? toque para ver. Oxi. Pera aí, gente. Ah. Ah, gente, não dá. Mas eu vou aqui. Calma, calma, calma. Por favor, por favor. Por favor, eu não tenho dinheiro, moço. Por favor. Meu Deus. Gente. Calma, é aqui? Será que dá? Ai, ai, tem um aqui. Eu vou aqui, ó, gente. Uhul. Olha como é incrível, gente. Olha, eu tô aqui dentro, né? Gente! Ele tá batendo... Moça, você não sabe dirigir, moço. Meu Deus, gente, calma. Meu Deus! Gente do céu! Meu Deus, ele tá fazendo uma confusão. Gente, olha isso, tá... Tá prendendo aqui, ele tá... Oxe, o que, que ele tá fazendo, gente? Não sei, né? Mas, é, vamos tentar de novo. Bom, gente, vamos tentar de novo aqui, né? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Ó, oh, dá pra pagar com robux ou aluguel, só que eu não tenho dinheiro, gente. Será que dá pra dirigir isso aqui? Calma. Por favor! A ah, gente, não deu piscina, vamos nadando assim mesmo, né? Fazer o quê? Porque eu gastei tudo, eu não deveria ter gastado. Se não, dava pra comprar até o maior, aquele barco, gente. Lanche. Acho que deve ser o lanche da tarde, né, gente? Ou o almoço. Não, almoço não. Porque, a gente, sei lá. Não é hora de almoço essa, mas... É, era só lanche, mas eu não quis, gente. Piscina, bora! Gente, bora lá. Piscina que chegou. Vou colocar o meu maior, biquíni, barra maior, sei lá. Dá pra... Ah, não, gente. Com Robux. A maioria das coisas aqui são com Robux. Acho que dá pra com... comprar pelo menos uma coisa. Ah, dá pra comprar cachorro quente, gente. Mas, como eu falei, eu quero... agora eu vou economizar, gente. Porque, né, não dá. Ó, gente, esse aqui são 10, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. É só mostrar, ó. Nem precisa nem alugar, porque isso aqui é uma casa. Mas, já como eu já aluguei a minha lá, então nem precisa. Então, bora lá, gente, testar os toboáguas. Vamos aqui de primeira pessoa para dar mais emoção. Então, bora. Uhul! Uau, gente. Não... Eita, eu até buguei assim, gente. Sabe? Meu Deus, tá. Então, vamos lá. Uh, eu, já, eu fui nesse roxo agora. Bora nesse laranja, gente. Parece ser muito radical esse aqui. Eu amei o roxo. É, nota um milhão de 10. Ai, gente, caí. Calma. Eu pensei que tinha caído tudo. Né, mas. Não caí. Ainda bem. Bora de primeira pessoa também. Uhul! Meu Deus, gente Ai, eu fiquei até perdida Nem consegui acompanhar, mas é muito da hora é, O chato mesmo é que vai muito rápido, gente Não dá pra aproveitar muito Ai, ai, gente Tô aqui relaxando, olha aqui Spa, relaxamento final Bora relaxar, gente Cheguei aqui Ah, eu vou ter que ficar assim mesmo, mas, né Fica assim mesmo Deixa eu fazer aqui, ai, gente, que relaxante Deixa eu ver, eu vou, eu vou até colocar um saco de dormir aqui, não dá pra colocar não. Vou comer um sanduíche então. <risos> gente, olha aqui, dá pra comprar chá, tinha lá no começo do, é, do meu chalé, né, que eu falo chalé. Ai, gente, olha que delícia. Nossa, tudo muito relaxante, nota... Meu Deus, um milhão, gente. Calma aí, eu quero fazer um bronzeamento. Gente, o que, que aconteceu aqui? Gente... Olha isso aqui. Olha o que eu descobri. Gente, olha o que eu descobri. Meu Deus. Gente, meu Deus. Olha isso. Bom, gente. Tive que ter a transportar aqui pro meu... Chalé, né? Porque não dava pra ficar bugado daquele jeito, né, gente? Agora eu vou colocar um roupão. E nesse tempo livre eu vou descansar um pouco. Então... Ah, opa, calma aí. Coloquei errado, gente. Ah, de... ah, não, é o ponto, tá certo mesmo. Então, gente, mas vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente! Uhul!